Hoje eu vou te explicar porque que a minha esposa e eu deixamos de fazer as reuniões fixas que a gente tinha aqui em casa. Por muitos anos a gente recebeu as pessoas aqui em casa e muita gente pode acabar pensando que a gente acabou com as reuniões porque na verdade a assistência diminuiu, a quantidade de pessoas acabou sumindo. E na verdade o que aconteceu foi justamente o contrário. Existiam pessoas que tinham o costume de vir com uma certa frequência e eles vinham sempre para estar em casa e esse era o grande problema. Como a gente estava disposto a servir e ser hospitaleiros, essas pessoas ficavam com esse costume de vir, mas elas não evoluíam espiritualmente. Essas pessoas acabavam se acomodando, não abrindo suas próprias casas e nem vindo ajudando a trazer um prato de comida para a gente almoçar juntos. A gente percebia que os irmãos acabavam ficando cada vez mais dependentes, e isso não era muito bom espiritualmente para eles. Foi a partir daí que a Patrícia e eu recebemos uma Palavra de Deus para a gente suspender essas reuniões semanais em casa. E a partir daí começar então a fazer reuniões diferentes na casa uns dos outros nem que seja com um rodízio, e também começar a abrir algumas reuniões em formato de vídeo, em formato de lives. Isso aconteceu antes mesmo da pandemia. Isso explica por que você está ouvindo essa palavra nesse canal, porque a partir desse momento que a gente decidiu abrir mão de abrir a nossa casa semanalmente para receber os irmãos, a gente começou a produzir os conteúdos em formato de vídeo no YouTube. E a gente precisava se abrir para esse universo, porque senão a gente ia sempre ficar com as nossas reuniões fixas em casa, com um monte de gente imatura que não queria evoluir, não queria se dispor a abrir a sua própria casa, fazer visita para outras pessoas. E entenda que eu não estou querendo dizer com isso que fazer as reuniões em casa seja um erro ou que Deus proíbe esse tipo de coisa. Mas a questão é que quando a gente acaba abrindo a nossa casa e as pessoas começam a vir com frequência, já tendo um hábito religioso que vem das instituições religiosas, na cabeça delas, elas precisam comparecer em um culto por semana para ali se alimentar, para poder sobreviver durante a próxima semana e então participar do próximo culto e assim por diante. Como se a vida cristã se resumisse nisso, em alguém dar papinha na boca dela para ela conseguir sobreviver e então voltar para receber mais papinha na boca. E esse perfil de pessoas, quando se reúne com a gente, acaba querendo encaixar a gente meio na função dos líderes que essa pessoa tinha quando ela frequentava uma instituição religiosa. Ela começa a achar que a gente é responsável por organizar uma atividade para as crianças, elas começam a achar que é obrigação nossa preparar uma palavra porque elas nunca trazem palavra, porque no fundo essas pessoas estão se reunindo para ter um círculo de convívio, para ter amizades, na verdade para conseguir se encaixar em algum grupo que consiga ter algum pensamento coletivo mais ou menos coerente com aquilo que ela pensa. E é por isso que eu costumo chamar algumas instituições religiosas de clube, assim como algumas reuniões em casas também. Porque muitas vezes as igrejas nas casas acabam se tornando um novo evangelho E as pessoas acreditam que somente por intermédio de uma reunião em casa Elas vão poder ter um encontro com Jesus Só que Jesus disse, quando disserem que ele está ali ou aqui, não acreditem Se disserem que ele está no deserto, não acreditem Se eles disserem que Jesus está numa casa, ele também disse, não acreditem nisso E a partir dessa palavra que ele deu, a gente pode refletir um pouco mais a respeito de como Jesus se reuniu a gente pode perceber que muitas vezes ele estava publicamente compartilhando a palavra Grande parte das vezes dentro de uma casa, de fato Mas algumas vezes estava dentro de uma sinagoga, Dentro de um salão que as pessoas costumam chamar de igreja ou de templo Ele estava realmente nesses lugares públicos Eventualmente sendo expulso desses lugares públicos mas ele frequentava todos os lugares. Jesus não ficava preso a uma reunião numa casa do casal fulano de tal e nem de uma sinagoga ou alguma instituição religiosa, do grupo ou partido religioso de tal. Jesus andava livremente, entrando e saindo pelos apriscos. Apriscos que podem ser sinagogas ou casas. Alguém poderia contra-argumentar dizendo que a minha casa não, jamais seria um aprisco. Mas, na verdade, a gente sabe que todas as casas possuem alguns tipos de regrinhas que não foram instituídas por Deus. Regrinhas básicas que a gente dá para as crianças, como horário de comer, horário de dormir. E, enfim, é importante que a gente esteja preparado para compartilhar as palavras de Jesus. Fazer discípulos de Jesus onde quer que a gente esteja, seja de casa em casa, ou de salão em salão, que a gente esteja sempre pronto para refletir a luz de Cristo e não trancá-la dentro de algum lugar, de algum grupo secreto. Mas se você tiver interesse em saber como foi essa história de como a Patrícia e eu abrimos a nossa casa, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!